Filho. Só faltou lançar uma boina. Uma bona, um boné ou um chapéu da Copa do Mundo Seleção Brasileira. No vídeo de hoje, já tô aqui em dezembro. O público Brasil ficou louco e tá lançando um bocado de, de código. Nós. Vamos conferir. Eu não vou ler para ser mais rápido. E é uma complementação desse vídeo aqui. O código é Aimui rica, Que é um código especial para Costa Rica. Eles dizem que são parceiros nossos. É nosso vizinho? É aqui que fica a Costa Rica? Eu não sei, Sim. gente. Me perdi em geografia. O próximo código é br z do Zoo, que é um código em homenagem ao nosso jogo. Que aconteceu, né? Que o Pinguim tá lançando. E não tem... Não vem moeda nesses códigos. Eu reclamei mesmo. Que lá é isso, nos filho, Twitter calma. dele. Cadê as moedas? Marquei a ondinha. Vandinha. andinha. Próximo <risos> um código é uma homenagem aos portugueses. É fica PORTO. Tem um vuvuzela Verde e vermelho. Ó, com a, com a seleção. Uma camisa. Daí o short. Bermuda da seleção. Tem um engasguei aqui. Gente, que linda essas cores. Após cumprir a meta de 150 likes nesse Twitter, a gente conseguiu o código bola bolada. A bola está bolada, gente. E vamos as duas bolas. Eles Essa bolas. bola aqui de ouro, bonita. Mil de moedas. Finalmente moedas, né? Um código que vale a pena. E um próximo código é um chapéu de bobo da corte, que é referente à Amazônia. Amazônia não, a Amazônia, não. A Alemanha, que fez 7x1, só pra lembrar. Na gente, 2014. Eu tô zoando, gente. Não tem código. Eles não merecem. Eu tô zoando, gente. Eles dizem que é pra os torcedores da Alemanha pela ilha, né? E o e esse código é referente à nossa camisa da seleção E a bermuda da seleção do goleiro Alisson, da seleção brasileira Receba, irmão Mas tem quatro no lugar do A, né? Então vamos conferir E não tem moeda, gente Eu tô falando Esse código é referente ao Uruguai Nosso vizinho aqui lá de baixo, né? Fica mamando a gente <risos> Meu Deus, gente Eu tô zoando S2 Salgado É um chapéu de bobo da coxa também Eu tô achando é rei hey, teu fã, gente Esse código é referente a reta final da Copa Pinguim chama o VAR, disse que estava impedido lá no Twitter, deixa eu mostrar aqui não sei o que estava impedido e disse que precisar de juízes para determinar o jogo, né? E 500 de moeda, finalmente de moeda pouco mais de moeda, oh, aquele goleiro a goleira, o gol e uma camiseta por enquanto, hoje é 4 de dezembro esses foram os códigos, mas provavelmente eles vão lançar mais, para o vídeo não ficar muito longo eu decidi não ler os Twitter e só dizer os códigos aqui agora vamos conferir os códigos e o abre, tá, gente? E dá pra você também, ó, levantar os bagulhos aqui, ó Levanta, filho Não, não quer levantar, gente Beleza Aqui, ó, eu acho que aqui é levanta Pronto, levantou Molho picante sempre fazendo mais pelos times verdes, né? Tá a cheira desliza também Que eu não mostrei num vídeo anterior, né, gente? Sobre a Copa Aqui, gente, o goleiro, o gol que eu estava falando Goleiro não, né? É bem legal Eu ando com um golaço atrás de mim O que mais gostei foi de Portugal aqui, ó Bem bonito, velho, de camisa verde Esse daqui é a Vambuzela também Achei incrível Aqui da seleção brasileira Daqui é de qual mesmo? Costa Rica, né? Sim. Falaram a peruca do time do Brasil Muito bom Esse daqui também é da seleção brasileira, né? Tem verde a é nossa. nosso não. Esse daqui é qual mesmo? Não lembro também Ah, o chapéu de bobo da coxa Que incrível, velho Ó, até combina com essa roupa É o moda Modas Esse daqui, acho que combina com isso Não, mas não combina Mas essa roupa preta é bem bonita da seleção Isso que eu tava procurando Queria ver as duas bolas <risos> Então, você segura a bola na mão Bom, gente, exatamente isso que eu tava pensando. E a outra bola, hein? Pra segurar as duas na mão. É isso, gente, filho, eu não calma. acredito. Como eu suspeitava, eu sou muito inteligente, né? Eu procurei em todos os lugares primeiro pra depois saber que a bola é um vestimento. Gente, eu... a bola dentro do gol. Hum... Eu segurando a bola e a bola dentro do gol. Oh, e no moral. Nossa. E por último, o vestido de mulher. Tem que ter pras meninas também, né? Olha, eu fiquei lindo, gente. Eu vou ficar com essa. Pra mulher não, pra homens também, viu? Ai, ai. Esses dois aqui da Costa Rica, da seleção brasileira não tem para menina, hein?